Nós temos certos personagens no Silmarillion sobre os quais parece haver muito pouca ou quase nenhuma informação sobre eles, mas na verdade são muito mais importantes do que aparentam. Hoje iremos falar dos irmãos de Finrod e Galadriel, Angrod e Aegnor.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 Mas antes, é claro, vamos começar por onde começamos sempre, pelos nomes. O nome paterno de Angrod era Angarato, em Telerin. Aqui Finarfin utilizou a língua da sua esposa, Eärwen Telerin, pois ela pertencia aos Teleri. Angarato significa Iron Champion, campeão de ferro. Angarato, em Sindarin, é Angrod. Ele também tinha o um Epse, ou seja, uma alcunha que era Angamaithe significa Iron Handed, ou seja, Mãos de Ferro, pois ele tinha mãos bem fortes. Angarato, em Quenya, seria Artanga e também em versões anteriores do Legendário, o seu nome foi Anrod. Agora vamos passar para o seu irmão mais novo, Aegnor. O nome paterno da Aegnor é Ambarato, que significa Champion of Doom, campeão da condenação, da perdição. O seu nome materno é Akanaru, que em Quenya significa Fellfire. Na tradução brasileira, Fero Fogo. Este é um nome profético e que terá a ver no facto de ele mais tarde ser valente em batalha. A Egnor escolheu o um nome materno, sendo que Aikanaru em Sindarin fica a Egnor. E aqui uma curiosidade, Ambarato em Sindarin seria Amrod. Noutras versões do Legendário, temos que o seu nome foi Egnor. Angrod e a Egnor eram filhos de Finarfin, noldo, e Aerwen, que era do povo dos Teleri. Finarfin era filho de Finwë e da sua segunda esposa, Indis, sendo que a primeira delas era Miriel, a mãe de Fëanor que morreu a dar à luz, e Indis era do povo dos Vanyar. Finrod era o filho mais velho, de seguida temos Angrod, depois a Egnor e a mais nova Galadriel. Eles pertenciam então à Golden House of Finarfin, pois era uma exceção entre os Noldor, sendo que eram todos loiros. Mas, como podemos ver, eles são então descendência dos, dos Vanyar, dos Noldor e dos Teleri. Nós já temos aqui um TT sobre Finarfin, o TT 463, sobre Finrod 448 e também sobre Galadriel, o TT 93. E agora temos aqui os irmãos para completar esta família. Eles tinham uma amizade bem estreita com os filhos de Fingolfin, que eram seus primos, mas era como se fossem irmãos. Quando se deu o juramento de Fëanor, muitos dos Noldor não participaram do próprio juramento, mas muitos do povo ficaram com vontade de ir para a Terra-média, sendo que um deles era Fingon, filho de Fingolfin, e com eles estavam Angrod e Aegnor. No entanto, nenhum deles se rebelou contra os seus pais. Como Finarfin acabou por decidir não ir para a Terra-média, os seus filhos seguiram então a hoste do seu tio Fingolfin. Já em Beleriand, Angrod foi o primeiro dos exilados, a ir até Menegroth. Ele ia como mensageiro do seu irmão Finrod. Eles tentaram esta aproximação a Thingol, uma vez que ele era seu parente. A sua mãe, Erwen, era filha de Olwë, que era irmão de Elwë, ou seja, Thingol. Era, o objetivo era Angrod contar a Thingol uh, os feitos dos Noldor no norte de Beleriand, contar sobre a sua organização, os seus números, a sua força. Mas, sendo sábios, eles decidiram que não iriam contar nada sobre a verdadeira razão dos Noldor terem ido para Beleriand, nem contar nada sobre o geramento de Fëanor, o fratricídio em Alqualond, nada. Fingol escutou e disse Assim, haste falar por mim àqueles que te enviaram. Em Hithlum, os Noldor têm licença para habitar, e nas terras altas de Dorthonion, e nas terras a leste de Doriath, que são vazias e selvagens. Mas, em outras partes, há muitos do meu povo, e não desejo que sejam tolhidos em sua liberdade, menos ainda privados de seus lares. Cuidai-vos, portanto, no modo em que vós, príncipes do Oeste, haveis de vos portar. Pois eu sou o senhor de Beleriand, e todos os que buscam lá habitar devem ouvir minhas palavras. Em Doriath, ninguém há de vir a habitar, além dos que eu chamar como hóspedes ou que me buscarem em grande necessidade." Os senhores dos Noldor reuniram-se em Mithrim. E lá, Angrod contou sobre as palavras uh, de Fingol. Estas pareceram frias e os noldor enraiofeceram-se. que já falámos dele no TT 438, Veda, número 15, uh, era o mais rude entre os seus irmãos e não amava nada os filhos de Finarfin. Então este gritou com raiva que não queria que estes andassem por aí livremente por Beleriand a contar coisas que não deviam a este elfo escuro. Angrod, chateado, abandonou o Conselho, pois, como disse anteriormente, Angrod não tinha contado nada sobre o juramento de Fëanor, nem nada daquilo que tinha passado em Valinor antes dos Noldor partirem. Quando os Noldor se dividiram por Beleriand, os irmãos Angrod e Aegnor habitaram as encostas norte de Dorthonion, contemplando Ard Galen. Eram vassalos de Finrod, que na altura habitava em Tol Sirion. Pouca era a sua gente, pois era uma terra estéril. Mas as terras atrás deles era uma defesa que Morgoth não iria conseguir passar facilmente. Mais tarde, a verdade começou a soar por Beleriand e Morgoth aproveitou para envenenar um pouco dessa verdade. Círdan, preocupado, temos o TT sobre ele, o TT número 99, enviou mensageiros a Fingol. Na altura, os filhos de Finarfin estavam em Menegroth e tinham ido visitar a sua irmã Galad, Galadriel, que habitava lá em Doriath. E então, a Fingol... Ao receber estas mensagens, ficou enfurecido, principalmente com Findrod sentindo-se traído. Findrod, não querendo acusar os outros Noldor, mesmo que as coisas fossem verdade, permaneceu calado, mas Angrod, ainda enfurecido e magoado com as palavras de Caranthir, contou a verdade. E mesmo Angrod dizendo que eles eram inocentes de tudo aquilo que tinha passado, Melian disse que a Sombra de Mandos também jazia sobre eles. Thingol mandou-os embora mas disse que poderiam retornar e continua a manter amizade com os filhos de Finarfin e também com a gente de Thingolfin. No entanto, disse que nunca mais iria voltar a ouvir Quenya e a língua não iria ser falada no seu reino enquanto o seu poder durasse. Os Sindarin certamente iriam ouvir as suas palavras e quem não o fizesse seria considerado assassino e traidor. No ano 422 da Primeira Era, Thingolfin, o Alto Rei dos Noldor, pôs em questão o facto de poderem atacar Morgoth, pois, apesar de viverem em paz, ele sabia que enquanto Morgoth fosse vivo, uh, aquela paz seria apenas ilusória, seria algo momentâneo. E também o povo dos elfos, na altura, estava a prosperar e agora tinham como aliados os homens. No entanto, muitos dos Noldor não lhe deram ouvidos, pois a paz sabia-lhes bem na altura, muito menos os filhos de Fëanor lhe deram ouvidos. Mas Angrod e Aegnor eram de opinião semelhante, pois onde eles viviam, nas encostas norte de Dorthonion, eles avistavam as Tangorodrim e a ameaça de Morgoth era sempre constante. No entanto, a paz manteve-se por mais tempo. Porém, Morgoth preparava as suas forças em segredo e, no ano 455 da Primeira Era, ele lançou grandes rios de chamas por Argalen. Deu-se então a quarta das Batalhas de Beleriand, a agora Bragolac, a Batalha da Chama Rependina. Esta batalha acabou então com o cerco de Angband, que durava há cerca de 400 anos, e foi nessa batalha que Angrod e a perderam as suas vidas. Bem, basicamente é esta a informação que temos no Silmarillion, mas temos um pouquinho mais. Então, vou abordar aqui duas questões, uma para cada um dos irmãos sobre Angrod. Se vocês repararam na árvore genealógica que eu vos mostrei no início do vídeo, Orodreth não aparece como irmão de Findron, Angrod, uh, Aegnor e Galadriel. Aparece como filho de Angrod e Eldalothe. Eldalothé, pelos vistos, é a esposa de Angrod. Ela só aparece uma vez no de Shibboleth ou Fëanor, sendo a mãe daquele que mais tarde seria Orodreth. Eldalothe uh, significa em Quenya, I Elven Flower, a flor alta élfica, e tem também o um nome em Sindarin, é Delos. Parece não ter seguido o seu marido para Beleriand, no entanto, tem o um nome em Sindarin. Não sei. Então, nos primeiros escritos, temos que Orodreth é irmão de Angrod, e foi nisso que Christopher Tolkien se baseou para colocar no Silmarillion. No entanto, o próprio Christopher Tolkien acredita, e temos isso nas versões finais, que a decisão final de Tolkien era que Uh, Orodreth fosse filho de Angrod. E como podem ver aqui também nesta árvore genealógica, temos que gil é filho de Orodreth, neto de Angrod. No Silmarillion temos que ele é filho de Finrod. E lá está, Christopher Tolkien admite que Gilgalad ser filho de Finrod também é um erro. Houve muitas mudanças em relação a quem é pai de quem sobre Orodreth e Gilgalad, um, mas a versão supostamente correta é Angrod, Orodreth e gil -galad. E vocês podem ver mais sobre esse assunto no TT-121. Algo que também ficou de fora do Silmarillion é a história de Aegnor e Andreth. E quem era Andreth? Andreth era uma mulher da raça dos homens da casa de Beor. Sim, aqui é o único caso onde temos uma relação de um elfo com uma humana. Andreth era filha de Boromir, não o Boromir do Senhor dos Anéis. Ela era tia avó de Beren. Na sua juventude, vivia na casa do seu tio Belémir, e lá aprendeu muito da tradição da casa de Marak com a sua esposa, a esposa de Belémir, que era Adanel, também uma sábia. Andred, em Sindarin, significa Long Suffering, patient, ou seja, Sofrimento Longo, Paciência. E os Eldar chamavam-lhe também Saelind, que em Sindarin significa Wise Heart, Coração Sábio. A Egnor encontrou-se pela primeira vez com André, perto da sua morada, no lago Tar Aelwyn. E lá viu o seu reflexo na água e apaixonaram-se. Mas, como estavam em tempos de guerra e decorria o Cerca Angband, que durou cerca de 400 anos, segundo a lei dos Eldar, eles não poderiam casar e então a Egnor teve que se afastar por causa da guerra mas nenhum dos dois chegou a casar, nem a ter filhos. É uma história de amor triste e temos tudo sobre ela relatado no Athrabed Findrod a Andred, o debate de Finrod com Andred. Durante o cerco de Angband, Findrod encontrou-se com Andred, que era, digamos, eram próximos, pois Andred era uma sábia e por vezes Findrod buscava o seu conselho. No entanto, quando este debate, quando este encontro acontece, Andréf já era idosa, é descrita como, tendo, como sendo old with grey hair, velha com cabelo cinza. Não esquecendo que o cerco durou cerca de 400 anos, o que para os homens era muito, não é? Lá eles tiveram uma longa conversa sobre a diferença entre os homens e os elfos, qual o destino dos homens e qual era o papel deles em Arda, sobre a segunda música e também falaram um pouco então da história de amor entre a Andret e a Egnor. Este debate é um debate muito extenso, longo e uh, é muito pesado, digamos, ele está presente no décimo volume do History of Middle Heart, Morgoth's Ring, e uh, temos, há muito dele que podemos extrair, é um debate onde tem informações muito importantes. Eu mais à frente irei falar um pouco sobre ele, assim de forma bem resumida, pois é um assunto que que dá, como dizemos aqui em Portugal, dá pano para mangas. Temos muita, muita, muita informação importante para extrair dele. E quem sabe um dia façamos vários uh, TTs sobre os diversos temas uh, que estão presentes no debate, mas lá está, aqui falamos dele porque temos esta questão uh, onde é debatido o romance de Andret com Aegnor. Mas nesta conversa com Finrod, André faz uma metáfora usando o nome de Aegnor, Fogo. E diz que a chama dele a atraiu e depois ele virou-lhe as costas e perguntou se uh, as velas, os elfos, têm pena das traças dos homens quando elas morrem. E Fyndron perguntou se as traças tinham pena das velas quando estas se apagavam com o vento. A Egnor não quis mais ninguém e André disse que teria desistido de tudo para ficar com ele nem que fosse apenas um dia. Finnrod disse que a relação deles iria ser baseada em dor e em tristeza, mas Andred, retaliando mais uma vez, disse que se teria afastado dele quando começasse a ficar velha, mas é óbvio que a Egnor também não iria abandonar assim. Finnrod disse que os Eldar vivem de memórias e que durante toda a sua vida, que acabou por ser curta, pois a Egnor acabou por morrer no fim do cerco, na Dagor Bragolac, que iria viver para sempre com as memórias que tinha de Andred, quando se encontraram no lago na primeira vez, numa manhã, e na última vez também no lago, em que Andred tinha como se fossem estrelas no cabelo. E Andred pergunta que memórias é que ela teria, para onde é que ela iria e se levaria alguma memória. E agora, antes de terminarmos, para não terminarmos aqui com um clima triste, Vamos só fazer aqui uns cálculos para determinar quais as idades de Angroth e Aegnor. Sabemos que eles nasceram nos Anos das Árvores, entre 1300, que foi o nascimento do seu irmão mais velho, Finrod, e 1362, quando nasceu a sua irmã mais nova, Galadriel. Os Anos das Árvores acabaram em 1500, ou seja, nos Anos das Árvores viveram ou 200 anos ou 138 anos. Fazendo os cálculos para os Anos do Sol, um ano das árvores equivale a 14,325 anos do Sol. Fazendo as contas, em Anos do Sol, nos Anos das Árvores, eles viveram ou 2.865 ou 1.976,85 anos. Nos Anos do Sol, eles viveram até a Dragor Bragola, que foi no ano 455 da Primeira Era. Ou seja, somando os 455 anos, aos dois números que temos, sabemos que quando morreram ou tinham 3.320 anos ou 2.431,85 anos. E é isto pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, onde fizemos aqui mais um resumo de duas personagens de O Silmarillion. Por isso vocês já sabem, se ainda não deixaram like, deixem like aí em comentem o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem seguir através das nossas redes sociais, seguir também o nosso blog e juntarem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde, e também podem seguir as páginas parceiras do canal. Outras formas de nos ajudarem é também comprando livros ou outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Ou então também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal e ajudar com uma certa quantia monetária